Você entendeu, meu querido? Então é isso, porque você só fez isso aqui, ó. Daí eu vou te falar o seguinte. Você que toca em banda, você toca em banda. Você toca em banda de... Você que toca em banda, qualquer banda, assim. E você tá lá, Você tá com a guitarra na mão, tá ligado? Você tá com o supra-sumo, o supra-sumo, certo? Daí tem aquele moleque. Tem molequinho lá embaixo tá te olhando Com cara de bobo, certo? Você tá lá só fazendo assim, ó E o piá tá te olhando Você quer acabar com a raça daquele piá Sim, porque ele tá te olhando Não sabe se ele tá gostando Se ele tá torcendo porque a corda arrebente Alguma coisa assim Mas calma Você vai olhar pra cara do moleque, piá E você vai brincar a mão assim, esticadona. O moleque vai regalar o olho você está aqui tocando e o moleque está te olhando. Você olha para ele, faz esse gato no final. O gato é importante, certo? Porque o gato é aquele negócio assustador do mal, malvado que fica lá no telhado da tua casa te incomodando e não sei o que ele tá fazendo, aquele vagabundo. Provavelmente ele tá fazendo amor, certo? E quando o gato faz amor demais ele... E fica te incomodando, certo? Você não consegue dormir, tá lá o vagabundo. Você olha pro moleque e faz assim para ele. Faz o gato. Vocês entenderam, seus vagabundos?